Eu estou desafiando eles, desafiando eles, desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. E Romanos capítulo 5, do versículo 17 ao 21, esses dois textos eu destaco. Esse texto é muito usado por quê? O versículo 16 vai dizer que, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Usa-se muito esse texto aí, mas preste bem atenção. O Evangelho a pregação das boas novas, que é o evangelho, a graça de Cristo, ele é, sim, lançado sobre todos os homens. Olha só. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lançou-se sobre o mundo a graça de Deus. Mas isso não quer dizer que a graça de Deus vai alcançar todo mundo, vai, vai é, salvar todo mundo. Porque se a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, foi feito para todos os homens, fosse feito para todo ser humano, então pode fechar a porta do inferno. Ninguém vai mais para lá. Ou será que o sacrifício de Cristo é, é, ele foi eficaz para alguns, mas para outros ele falhou? Será que foi assim que aconteceu? O evangelho só vai atrair os que são de Deus. Essa é a verdade que a gente não quer entender. A graça é lançada sobre todos os homens, como está escrito aí no versículo 18. Mas é, eu quero fazer uma analogia aqui, parece ser idiota, mas faz todo sentido. Se você pegar um balde, não sei se você conhece ribite. Existe ribite de alumínio e rebite de, de, de, de ferro. Você pega um balde cheio de, de, de ribite de alumínio e de ferro. Eu já fui caminhoneiro, eu sei o que eu estou falando. De, de que prende lona de freio. Parece idiota o que eu vou dizer aqui, mas faz todo sentido. Se você passar um ímã sobre todos aqueles rebites todos eles vão ser alcançados pelo ímã. Mas só vai atrair aqueles que são de ferro, porque o ímã não, não gruda no alumínio, não é assim? Assim o Evangelho, o Evangelho é lançado, a graça de Deus é lançada sobre todos os homens. Mas só aqueles que são de Deus... Jesus disse... Que é, é, é, é, as minhas ovelhas me ouvem e eu as ouço e elas me seguem. Jesus disse: Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus? Aí Jesus fala assim: É por isso que vós não me, não me ouvem, porque não sois de Deus. Jesus fala, fala várias vezes: Olha, vocês não me escutam porque não sois da, das minhas ovelhas. E ele ainda fala assim: Eu tenho muitas ovelhas, além dessas, é, que são minhas. Ele ainda fala assim, em certa vez ele fala assim Vocês não me ouvem porque sois filhos do diabo e não filhos de Deus Ora, então quer dizer que está uma diferença aí Então quer dizer que é, existem os filhos do diabo e os filhos de Deus Existem os que são ovelhas de Cristo e os que não são Jesus disse isso várias vezes diante dos fariseus Vocês não me ouvem porque não sois das minhas ovelhas Por várias vezes eu discuti com Deus com esse texto Como que pode, Senhor? A salvação não é para todo mundo como é que o senhor estava dizendo que esses não são suas ovelhas? É porque eles não ouvem? É porque eles não querem? Não porque Jesus deixou para claro, entrar, porque não são. Aleluia. Mas não, não são todos que vão obedecer. Só vão obedecer, segundo o que nós lemos em capítulo 1 de João, os filhos de Deus, que são nascidos de Deus. E João vai repetir isso novamente em uma das suas cartas. Os que são de Deus não vivem pecando. Vamos mais, vamos continuar. Também para você analisar Romanos 10, 13. Bom, esse próximo texto eu não preciso nem comentar, né? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é que vai invocar o nome do Senhor? São os filhos de Deus, são os escolhidos. Entendeu? Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não serão salvos. Jesus deixou isso bem claro. Muitos dirão Senhor, Senhor. Mas o que está escrito lá no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz a confissão para a salvação. Então, se Deus não colocar no coração a fé para crer, pode até invocar o nome do Senhor em vão, pode até invocar o nome do Senhor para é, se disfarçar de crente. Entendeu? Então, esses que invocam o nome do Senhor, hoje todos invocam o nome do Senhor, mas no dia da grande tribulação, Aí que você vai ver a diferença quem é de Deus e quem não é. Quem não vai aceitar a escravidão do anticristo e quem não vai. Aquele que vai ter coragem de abrir a boca com o coração cheio de fé e dizer, e, de, e invocar o nome do Senhor no meio da tribulação. Aí você verá a diferença. Então esse texto não precisa nem comentar muito, porque o que vai invocar o nome do Senhor são os filhos de Deus. Hoje está muito fácil de você invocar o nome do Senhor. Mas naquele dia, no grande dia da grande tribulação, que Jesus disse que nunca houve e nunca haverá outra igual aquela, aí sim você vai ver quem é que vai ter coragem de encher a boca e dizer, invocar o nome do Senhor. Vamos mais aí, vamos, vamos prosseguir. Destaco Romanos 14, 12. Bom, esse texto também tem muito o que dizer. De cada de, de maneira, versículo 12 De maneira que cada um de nós dará conta de si a Deus Isso aí é bem claro que Paulo diz que todos Desde o pequeno até os grandes Todos estarão diante do tribunal de Deus Seja salvo, seja não salvo Todo mundo vai ser julgado pelas suas obras Entendeu? Isso aí não quer dizer isso aí não, não sei nem por que ele escolheu esse texto né? Porque esse texto aí não não fala nada de predestinação, de maneira que cada um de nós dará conta de si. Isso é óbvio, cada um vai dar conta de si a Deus. Isso a Bíblia fala em vários lugares: né que a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. Vou mais aí. Destaco Romanos 11, 21 e 22. Esse texto, Romanos 11, 22. É, primeiramente, nós temos que saber que Paulo estava falando para gentios, para os romanos. E você percebe que Paulo está ensinando a eles que Deus enxertou né, os gentios na videira. Nós não, não, não nascemos na videira, mas Deus nos enxertou na videira. Então você percebe que por aí já se já, já mata o, o, o, a respeito de que. Como que não existe predestinação? se Foi Deus que nos enxertou na videira. Não foi nós que fomos lá e arrancamos um ramo e nos enfiamos lá. Foi Deus que arrancou alguns galhos que não eram dele. Segundo até o que Jesus disse em João 15. Ele arranca aquele que não dá fruto. E aquele que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto ainda. Mas aqui Paulo está dizendo que Deus enxertou os gentios na videira. Enxertou, né? Nós não fazemos parte, mas ele que enxertou. Então, olha só o que está dizendo o texto. Considerando, pois, que a bondade, é, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também serás cortado. Você percebe se você tem costume de pregar o evangelho, se você percebe que se você falar de condenação para uma pessoa que não tem o um coração para crer, que não tem fé dentro do coração, ele não está nem aí. Mas, por outro lado, você percebe que tem gente que se você falar do, do, do amor de Deus e falar da severidade de Deus e também condenar, porque ele é, condenar porque ele também é, ele é amor, mas ele também é justiça, você percebe que algumas pessoas, se, elas, o coração se, é, é, fica... Fica, é, é, o coração se amolece mas outros endurecem mais ainda. Por que isso? É porque aqueles que o coração endurece mais ainda, porque não são os filhos de Deus. Mas aqueles que é de Deus, quando ouve o que Deus diz, né, a severidade de Deus, eles, eles, eles se comovem, eles, eles ficam com o coração contrito e se arrependem. Os filhos de Deus se arrependem. Mas os que não são filhos de Deus, você pode falar de severidade, você pode falar que Deus vai jogar no inferno, você pode falar o que, que, que você quiser, que eles vão rir na sua cara. Se a graça de Deus, a graça irresistível do Senhor, não, não quebrar o coração de pedra e colocar um coração de carne, você pode falar de severidade, você pode falar de inferno, você pode falar, você pode falar o que quiser, que ele não vai aceitar, porque não vem dele. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Paulo vai dizer em Romanos que não é de quem busca nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Vamos mais aí. Romanos 11, 32. Mais um texto que não precisa dizer mais nada. Esse todos aí nós sabemos que não é todo mundo. Esse todos são todos os escolhidos. Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Todos estão debaixo da desobediência, seja escolhido ou não escolhido. Mas para usar de misericórdia, né? Encerrou, é, é, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Esse todos não é o mundo inteiro, porque se olha só isso é claro, gente. Se Deus usar de misericórdia para com toda a raça humana eu vou voltar a dizer isso. Joga a chave do inferno no lixo. Fala com Jesus que está com a chave do inferno na mão. Fala, Jesus, pode jogar a chave do inferno no lixo, porque Deus usou de misericórdia para com todo mundo. O seu sacrifício salvou o mundo inteiro. Ninguém vai para o inferno mais. Pode esquecer o inferno, pode começar a restaurar o mundo desde já, porque ninguém vai mais para lá. A gente tem que colocar na nossa mente o seguinte, esse todos que está dizendo ali não é todo mundo, é Todos a quem Deus quis usar de misericórdia. Tá ok? Vamos mais aí. Gálatas 3.22, Eu destaco. Bom, Gálatas 3,22, o que está que dizendo aí? Que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Esse texto aí, pelo contrário, não está refutando a doutrina da predestinação. Pelo contrário, está apontando aí que há um, um, um grupo ao qual essa promessa foi revestida, é, é, direcionada a eles pela fé em Cristo Jesus. E essa fé nós sabemos, segundo Efésios 2,8, que ele vai dizer aí que não é dom de Deus, mas a fé é dom de Deus. Então, pela fé... Nos foi entregue essa promessa em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então, está apontando que é dada para quem? Para os crentes, para aqueles que creem. E segundo o que nós estamos vendo até agora, aqueles que creem são os filhos de Deus. Eu estou desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. Argumentar que o homem é quem determina o seu próprio destino e portanto tem o poder de paralisar o seu Criador é despojar Deus dos seus atributos de onipotência, é chutar Deus do trono e dizer: É eu que mando. Deus salva quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, e ele não salva todo mundo. Isso é soberania. Soberania total.